Olá, eu sou a Maria do blog, logo com Maria e hoje tenho outro Criando Fotos Tumblr, mas apenas com um objeto, o primeiro episódio desta série foi com uma lupa, eu peguei nesta lupa e tirei fotos com ela, num acessório de fotografia ou até mesmo como o meu modelo fotográfico, mas hoje temos outro objeto e o objeto de hoje vai ser um CD, eu aprendi muita coisa a tirar fotos durante uma tarde inteira com um CD, por isso se vocês quiserem ver fotos que eu tirei e o que é que eu aprendi a fotografar com um CD é só continuar a assistir e espero que goste. Hey you, Must be something underneath. Ok, a primeira coisa que nós precisamos, claro, vai ser os CDs e eu aconselho-vos a ter vários com vocês, eu andei com dois e deu-me um imenso jeito de ter dois e mais para o fim do vídeo vocês vão ver que vão precisar mais alguns, por isso vejam -se, se vocês têm CDs em casa que não usam e usem como um acessório fotográfico. Em relação à máquina fotográfica, vocês podem usar o vosso telemóvel, uma máquina compacta, uma máquina como a minha, uma DSLR. Vocês podem usar basicamente o que vocês quiserem. Eu vou colocar agora um clip de um vídeo que eu fiz com o meu telemóvel com o CD à frente por isso vocês estão a ver que eu consigo criar todos estes efeitos com uma lente de telemóvel por isso não se preocupem se não tiverem uma DSLR porque não é preciso A primeira coisa que vocês podem fazer com o CD é criar umas manchas brancas à volta da vossa foto apenas num lado ou em vários lados e para isso vocês só precisam de colocar o vosso CD perto da vossa lente, numa pontinha da lente, onde vocês quiserem, e ele cria este efeito com mancha branca à volta, que dá um ar super interessante e esse seria o primeiro efeito. O segundo efeito que vocês podem fazer é colocar o vosso CD em contacto com o sol ou a luz que vocês puderem utilizar e fazer com que rebata essa luz para a lente e o que vai fazer é criar uma luz branca super forte. Na vossa foto, um light flare, mas branco, e este seria o segundo efeito. O terceiro efeito seria colocar também efeitos de luz, mas desta vez coloridos, e para isso só preciso de colocar o vosso CD um bocadinho mais afastado da lente, não tão próximo para ficar branco, mas um bocadinho mais e um bocadinho mais afastado e um bocadinho inclinado. Isso vai fazer com que a luz rebata no CD e do CD para aqui, mas não é tão forte como se eu fizesse assim para a lente. É um bocadinho mais longe e faz com que aquele arco-íris que vocês tanto gostam vá para a vossa lente e crie efeitos de luz uh, mas coloridos, que eu acho que fica mesmo muito interessante. Outra coisa que vocês podem fazer é, é claro, fazer o arco-íris fazer com que a luz rebata para a vossa cara ou para a superfície que vocês quiserem. E para isso, em vez de colocar a luz do sol ou da fonte de luz a rebater para além, o que vocês têm que fazer é fazer com que a vossa fonte de luz rebata para o vosso corpo ou para algum objeto. Por isso, se vocês quiserem fazer o vosso próprio retrato, o que vocês têm que fazer é estar contra a luz ou seja, o sol ou a fonte de luz está atrás de vocês e vocês pegam no vosso CD e colocam à frente da vossa cara e o que vai fazer é o sol relater para o CD e o CD para a vossa cara e criar aquele efeito de arco-íris que Outra coisa que vocês podem fazer é fotografar o arco-íris diretamente do CD e para isso que vocês têm que fazer é colocar a vossa câmera mesmo muito perto do CD e tirar a foto. Não precisa estar super focada, nem precisa estar focada. Isto vai servir para quê? Eu já vos explico. Vocês vão ter imagens que vocês podem gravar numa pasta do vosso computador para editar ou numa pasta do vosso nova para editar as vossas fotos no Fixart, por exemplo. E o que vocês vão fazer é pegar numa foto que vocês querem editar e pegar nessa foto que vocês tiraram de efeito Jacqueline, colocar sobre a vossa foto e depois em mesclar, vocês vão escolher um modo que melhor fique com a vossa foto. Eu escolhi o modo tela no Pixar, mas no Photoshop achei que ficava melhor com o modo variar, por isso vocês escolham entre esses dois que modo é que fica melhor e é uma boa forma de vocês criarem uma biblioteca só com imagens vossas, que vocês podem usar para as vossas edições, eu acho que isso é perfeito. Outra coisa que eu descobri é que dá para criar reflexos na vossa foto, ou seja, fica uma foto normal e reflexos dá uma coisa que está à vossa volta. Nesta foto eu estou normal, com alguns efeitos de luz que aconteceram através do, do CD e depois tem o reflexo de umas árvores que estavam à minha volta e acho que o efeito ficou super interessante e vocês podem usar isso para criar uma dupla exposição na vossa foto e assim, em vez de vocês criarem duas fotos e juntarem, vocês podem criar essa dupla exposição usando apenas um CD e tirando apenas uma foto. Outra coisa que eu descobri é que se vocês tirarem fotos através deste buraquinho, vocês ficam com um arco-íris à volta da vossa foto e acho que é uma ideia super interessante, por isso vocês precisam é tirar na vossa câmera e colocar este buraquinho no centro e vocês podem Uh, afastar um bocado para ter mais arco-íris e só um bocadinho de foto normal no centro ou vocês podem aproximar mais e ter só umas bordas arco-íris e depois no centro a foto maior e mais normal a última coisa que eu fiz foi cortar CDs e juntar todos assim numa superfície um bocado estranha para criar vários efeitos de luz ao mesmo tempo e criar efeitos da clear, e efeitos de luz branca nos sítios Era só para vos mostrar que vocês podem inventar o vosso CD não precisa ser uma coisa lisa vocês podem inventar assim uma coisa com vários planos e vários ângulos por isso sejam criativos e este é a minha última Dica, sejam criativos e treinem imenso. E eu não sabia de nada disto. A única coisa que eu sabia que dava para fazer com CD era usar arco-íris. Por isso, numa tarde, eu descobri imensas técnicas. Porque peguei na minha câmera e fui passear e, e levei os CDs comigo. E estive a experimentar e foi assim que eu descobri coisas, experimentando. Por isso, isto é o segredo... Uh de tudo, se vocês treinarem alguma coisa e se vocês experimentarem, vocês vão conseguir tudo, por isso espero que vocês tenham gostado deste vídeo, partilhem, façam like e deixem o vosso comentário e digam-me que objeto é que vocês querem ver no terceiro episódio e podem ver aqui o primeiro episódio que é um episódio só usar uma lupa todas as fotos deste vídeo foram tiradas com o telemóvel por isso não tem desculpa espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo Must be something underneath